Fala galera, tudo bem com vocês? Anderson Santos aqui do Dicas Cartola. Hoje trazendo uma novidade aqui para vocês. Vocês estão com dúvidas aí é, sobre o Campeonato Paulista dentro do Rio de Pitaco, Fica Fique atento nesse vídeo aqui que eu vou trazer o máximo de respostas possíveis aí de diversos cenários que podem acontecer é, nessa rodada do Paulistão envolvendo o Campeonato Paulista, né? Como todo mundo tá vendo aí, o governo do estado de São Paulo anunciou aí o lockdown na cidade de são, do estado de São Paulo, né? Nos próximos 15 dias, começando dia 15 de março e vai até o dia 30 de março. São 15 15 dias aí a gente não vai ter atividades esportivas no caso por exemplo futebol é, escolas igrejas tudo vai estar tá fechado dentro desse período tá e aí o que acontece o campeonato paulista nessa próxima rodada a quarta rodada do paulistão que começa no dia 13 e vai até o dia 14 vai valer para o rei do pitaco normal tá vai valer para o rei do pitaco normal todos os jogos aí do Campeonato Paulista, tá? Então, fique tranquilo, dá para você jogar e escalar normalmente. E dentro dos estaduais também, os jogadores do estado de São Paulo, das equipes do estado de São Paulo vão estar disponíveis dentro do Campeonato Estaduais é, no Rei do Pitaco, tá? Então, fique tranquilo que nessa rodada está garantido. Agora a partir das outras rodadas, né, a partir do, depois do dia 15 até o dia 30, esses jogadores do Futebol Paulista não estarão disponíveis no Campeonato Estaduais dentro do Rei do Pitaco. E também no Paulistão, Paulistão a princípio vai estar bloqueado ali o acesso é, do Campeonato Paulista dentro do Rio do Pitaco. Então fiquem tranquilos, vocês vão poder escalar normalmente para essa próxima rodada do Paulistão, tá? A, a, a determinação do Governo do Estado de São Paulo começa apenas no dia 15 de março que é na próxima semana, na segunda-feira da próxima semana, tá? Então os jogos desse sábado e desse domingo vão valer normal, vai ser normal dentro do Rei do Pitaco, nenhuma alteração, nenhuma modificação, você vai poder escalar todos esses jogadores do Campeonato Paulista nessa próxima rodada, depois disso a gente vai ficar 15 dias aí sem futebol aqui no Estado de São Paulo com as equipes do Estado de São Paulo, essa será a tendência, tá? Qualquer novidade que tiver aí referente ao Rei do Pitaco e Campeonato Paulista e outros campeonatos, a gente traz aqui para vocês, tá? Então, Deixe seu like se você gostou desse vídeo aqui, que você vai sim poder escalar os jogadores do Campeonato Paulista no Campeonato Paulista dentro do Rio do Pitaco e também nos estaduais, tá? E depois do dia 15, não mais, aí até o dia 30 a gente não vai poder escalar esses jogadores. E como que fica a situação dos estaduais? Nesse período do dia 15 até o dia 30 de março, você vai poder escalar os jogadores que participam de campeonatos de outros estados fora o Campeonato Paulista. Isso se o Campeonato em outros estados também não forem paralisados, combinado? Forte abraço, galera. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho, também deixe seu like aqui se você curtiu esse vídeo e deixe seu comentário aí o que você acha sobre essa paralisação do futebol aqui no estado de São Paulo. Você é a favor ou contra? Eu vejo que é muito mais uma questão de moral, né? De você colocar na cabeça das pessoas a importância do lockdown, de não sair nas ruas, não ir a festas e por aí mais, principalmente para aqueles que estão abusando, né? Estão ali dando aquela saidinha nos finais de semana e no meio de semana, indo em bar, se aglomerando. É muito mais para essas pessoas. Do que para quem está mesmo respeitando as principais normas aí de ficar em casa e por aí vai. Beleza? Eu não vou me aprofundar aqui muito porque o foco aqui é trazer informação do futebol dentro do Rei do Pitaco. Combinado? Forte abraço, galera. Boa sorte a todos nessa última rodada do Campeonato Paulista no Rei do Pitaco. E é nóis. Então fique esperto porque amanhã sai o nosso vídeo de dicas aí para a próxima rodada do Campeonato Paulista antes da paralisação. Forte abraço e é nóis.